Bem-vindo ao Calcule Comigo! Nesse vídeo, vamos resolver um exercício que envolve EDOs separáveis, lineares, homogêneas e exatas, as quatro principais EDOs de primeira ordem. Vamos precisar lembrar também de integral de potências e algumas regras de integração. Vamos ao enunciado? O enunciado diz o seguinte, determine a solução geral da EDO y', mais 4x a quinta igual a 3x. Então, nós vamos ter que, nesse problema, determinar uma solução geral para uma Edo. A solução geral de uma Edo pode ser, inclusive, uma família de funções, todas associadas à solução dessa Edo. y' mais 4x a quinta igual a 3x. Vamos lembrar conceitualmente o que é a solução de uma equação diferente. A solução de uma Edo ela é sempre uma função que, ao ser derivada e substituída na expressão da equação diferencial ordinária, vai manter a igualdade como verdadeira. Então, vai ser sempre uma função ou uma família de funções que, quando forem derivadas e substituídas na expressão da EDO, vai manter aquela equação como uma equação verdadeira. Qualquer função que, ao ser derivada e substituída dentro da expressão, mantiver ela como verdadeira, é uma solução para a EDO. E nós vamos ver que vai existir mais de uma solução para essa EDO que queremos resolver. Nas equações diferenciais de primeira ordem, nós podemos encontrar soluções gerais para as equações diferenciais separáveis, para as equações diferenciais lineares, para as equações diferenciais homogêneas, e para as equações diferenciais exatas. Essas são as quatro principais técnicas de soluções de EDO de primeira ordem. Vamos lembrar um pouco de cada uma delas. Edo separáveis de primeira ordem são aquelas que têm a forma geral h de y, dy igual a g de x, dx, ou seja, de um lado da igualdade as funções de y e dy, e do outro lado da igualdade as funções de x e dx. Se a sua Edo tiver essa forma geral, ela é separável. E o método de solução de Edo separáveis consiste em integração, integrar dos dois lados. Então, vamos ter a integral do h de y d y sendo igual à integral do g de x dx. Ao fazer essa integração dos dois lados, vai ser possível encontrar uma solução geral para a sua EDO que vai ter uma forma do tipo y igual a uma função de x. Essa função de x pode não ser única. Muitas vezes, ela vai ser uma família de funções. As EDOs lineares de primeira ordem são aquelas que têm a forma geral dada por y' mais um p de x vezes y igual a um q de x. Observe que aqui, na forma geral, o y' não está sendo multiplicado por nenhuma função ou constante, mas o y está sendo multiplicado por p de x, uma função somente da variável x. E isso tudo está sendo igualado ao q de x, que é uma função somente da variável x. Uma vez escrito nessa forma geral, é possível encontrar a solução desse tipo de EDO linear de primeira ordem, utilizando uma técnica chamada de fator integrante. O fator integrante é um elemento com i de x igual a e elevado a integral do p de x dx. Ou seja, esse elemento i, fator integrante, vai ser o resultado de e elevado a integral do elemento p de x, que estava multiplicando o y ali em vermelho. Uma vez conhecido o fator integrante, é possível escrever a solução geral para qualquer EDO linear de primeira ordem, como y igual a 1 sobre i de x vezes a integral de i de, x, de x, dx. Observe que esse elemento fator integrante, o i de x, aparece do lado de fora da integral, e ele também aparece multiplicando o q de x. Então, dentro da multiplicação de i de x vezes q de x, Pode haver algum trabalho para poder conseguir resolver essa integral caso essas funções sejam muito complexas. Vai ter que ser utilizado a integração por parte, substituição e outras técnicas. As EDOs homogêneas de primeira ordem são aquelas de forma geral dada por y' igual a uma função de x e y, um f de x e y que envolve as duas variáveis. Essa função não pode ser uma função qualquer, ela tem que ser uma função homogênea. Para saber se uma função é homogênea, temos que substituir no lugar de x, lambda x, e no lugar de y, lambda y. Vamos ter f de lambda x e lambda y tem que ser igual a lambda elevada a n vezes a função original de x e y. Então, a função homogênea, ela aceita esse tipo de substituição x por λx, y por λy, ainda tornando possível tirar esse λ, que é uma constante, para fora da nossa função original, elevada a uma potência qualquer. Então, isso precisa ser verificado em cada uma das EDOs que você vai tentar resolver pelo método de EDOs homogêneas. Uma vez que isso é verificado, é possível fazer substituições que vão auxiliar muito a solução da sua EDO. As substituições são, y sobre x igual a u, então todo y sobre x você vai chamar de u, uma nova variável que não existia no problema. E por consequência, dy dx vai virar u mais x du dx. Esse é o resultado direto da aplicação da derivada da regra do produto nesse elemento y. Então você vai ter duas expressões, y sobre x igual a u e dy dx igual a u mais x du dx para substituir na sua Edo. Uma vez feito isso, vai ser possível escrever uma EDO separável na nova variável u. Vai ser sempre possível escrever um h de u, du igual a g de x, dx. Uma vez que você escreveu essa nova EDO separável, resolve-se como uma EDO separável normal, integra-se dos dois lados. Lembrando que depois vai ser necessário substituir novamente o u por y sobre x para encontrar a solução como y igual a uma função de x. As EDOs exatas de primeira ordem são aquelas que têm como forma geral m de xy mais 1n de xy vezes y' igual a zero. Então, existe uma função de xy que não vai multiplicar a derivada de y e uma outra função de xy que vai multiplicar a derivada de y. A soma dessas duas expressões tem que ser sempre igual a zero para a EDO ser chamada de Edo exata. Além disso, é preciso verificar a seguinte equação. A derivada de m com relação a y tem que ser igual à derivada de n com relação a x. Uma vez que identificados quem é m e n na forma geral, você deriva o m com relação a y, deriva o n com relação a x, e essas duas derivadas parciais têm que ser iguais. Se elas forem iguais, nós vamos poder utilizar um sistema auxiliar que vai descrever a solução dessa Edo. Vai ser da seguinte maneira. A derivada de uma função s com relação a x vai ser igualada a m. E a derivada de uma função S com relação a y vai ser igualada a n. Essa função S é a solução implícita da nossa Edo exata. Vai ser um S que envolve x e y igual a uma constante C. Então, nesse caso de edos exatas, não vamos ter y igual a uma função de x com uma expressão explícita normalmente. Vamos ter S, que é uma função que envolve x e y, vai ser igual a C mas vai ser um S que respeita a derivação com relação a x vai ser m e a derivação com relação a y vai ser n. Resolvendo o nosso exercício, nós vamos tomar a equação diferencial dada, que foi y' mais 4 x quinta igual a 3x. Pegando essa EDO, vamos tentar utilizar algum método de solução de EDOs de primeira ordem, Vamos tentar resolvê-la utilizando o método de EDO separável. Se for possível resolvê-la como uma EDO separável, vai ser possível escrevê-la como uma função de y dy igual a uma função de x dx. Para utilizar essa técnica, primeiro precisamos colocar a nossa EDO na forma geral. Manipulando y mais 4 x quinta igual a 3x, Vou colocar o 4x5 e o 3x, que são funções de x, em azul, para poder ficar mais claro a movimentação que vamos fazer dele na manipulação. Esse termo mais 4 x ele vai vir para o outro lado da equação sendo subtraído. Então, vamos ter y' igual a 3x menos 4x5. Observe que aqui já temos todas as funções de x do lado direito, mas precisamos ainda dos elementos de y/dx de dentro da nossa expressão y' pode ser escrito como dy dx igual a 3x menos 4 x quinta. Essa expressão pode ainda ser reescrita como 1 vezes dy igual a 3x menos 4 x quinta, tudo isso dx. Então, feita essa manipulação, foi possível escrever função de y vezes dy igual a função de x vezes dx. Então, essa forma de escrita da EDO não foi resolvido nada nessa EDO, foi só manipulado para ela ficar com essa forma geral corresponde à forma geral de uma EDO separável. Então, essa EDO pode ser resolvida como uma EDO separável. Agora, nós vamos finalmente resolver essa EDO, integrando dos dois lados, que é o método de solução de separáveis. Integrando dos dois lados, nós vamos ter a seguinte expressão, 1dy igual a 3x menos 4 quinta dx. Tudo isso vai ser integrado do lado esquerdo e do lado direito. Então nós vamos ter duas integrais. A primeira a integral de 1 dy vai dar simplesmente y. Mas a integral de 3x menos 4x a quinta pode ser simplificada em duas integrais utilizando a propriedade da integral da soma. Então nós vamos ter y igual a integral de 3x dx menos a integral de 4x a quinta dx. Então agora são duas expressões mais simples para serem integradas. Você também pode simplificar mais ainda essas expressões, reparando que esse elemento 3 que multiplica o x é uma constante que pode sair dessa primeira integral. E esse elemento 4 que multiplica o x à quinta também é uma constante que pode sair da integral. Então, nós vamos reescrever a expressão como y igual a 3 que multiplica a integral de x dx menos 4 que multiplica a integral de x à quinta dx. Agora, são duas integrais muito imediatas a integral de x dx. E a integral de x a quinta dx para serem resolvidas. Multiplicando cada uma delas pela respectiva constante, vamos ter y igual a 3, que multiplica x ao quadrado sobre 2, menos 4, que multiplica x a sexta sobre 6, mais uma constante c. Lembrando que aqui estamos fazendo integrais indefinidas e vamos ter uma família de equações. Esse y igual a 3x ao quadrado sobre 2 menos 4x a sexta sobre 6 mais uma constante não é uma única solução para a nossa EDO. Ela é uma família de soluções. Esse C pode ser substituído por vários valores e termos diferentes equações, todas elas solucionando a nossa equação diferencial. A nossa equação diferencial original era y' mais 4x a quinta igual a 3x. Se tomarmos este y que foi encontrado com qualquer valor de c e derivarmos, substituindo no lugar de y', a equação vai se manter como verdadeira. Você pode fazer esse processo de verificação de solução de EDOs sempre em todos os seus problemas. Esse foi mais um vídeo do Calcule Comigo. Eu sou o professor Felipe Reitman, e mais exercícios resolvidos de matemática do ensino superior você encontra em www.calculecomigo.com. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, se inscreva no canal e assista aos vídeos relacionados. Abaixo estão dois vídeos. Um é o meu vídeo mais recente, o outro é uma outra forma de resolver esse mesmo problema. Só que agora utilizando as EDOs lineares, com fator integrante. Então, até a próxima, pessoal!